Alô, seguidores do R-Mix Noir, hoje nós vamos falar com o, o padre Antônio Jankowski Portes, ele que é o pároco da matriz São José, está chegando o grande dia do padroeiro São José, que vai ser comemorado no dia 19, e vamos falar também dos preparativos e, claro, das reformas, construção que estão acontecendo aqui na paróquia São José. Padre Antônio, tudo bem, tudo tranquilo? Trabalho aqui não falta aqui na matriz. Pois é, Márcio. Tudo bem? Uma saudação a você. Obrigado pela sua presença aqui na frente da nossa matriz. E saúdo todos os seguidores do Rio Mafra Mix também. Estamos vivendo um momento muito especial na nossa paróquia aqui esse ano, né? É a Semana de São José. Dia 19 de março celebramos o padroeiro da paróquia e o padroeiro do município de Mafra. E para nós, essa celebração, esse ano, tem um gostinho todo especial. Além da programação religiosa, que vai ser uma programação intensa, nós também, esse ano, temos a inauguração, a benção do campanário, a nossa Torre dos Sinos, aqui da Matriz. Esses sinos, mas foram restaurados. Fazia 46 anos que eles estavam guarda guardados no porão do Salão Paroquial. E havia um anseio da comunidade de ouvir o badalar desses sinos novamente. E esse ano, graças à contribuição de muitos devotos de São José, que fizeram a contribuição na campanha do devoto que nós fizemos aqui na Matriz, nós iniciamos a obra de revitalização da igreja e vamos inaugurar a primeira parte, que é a Torre dos Sinos, nesse dia 19 de março. Por isso é um momento especial, um momento assim, solene para a nossa comunidade da Matriz São José. E até para aqueles que ainda não, não têm esse conhecimento, a partir de agora é digital. Sim, sim. Aquela figura do cineiro que nós te, te, temos ainda né, na igreja, nas igrejas históricas, nas igrejas históricas de Minas, principalmente, em algumas catedrais no Rio de Janeiro. Ainda tem a figura dos sineiros, sinos antigos, batidos à corda. Hoje, o sistema é todo automatizado. Tem um reloginho, um computadorzinho que programa as batidas do sino e ele é programado nos horários devidos, assim que a gente escolhe nos quais horários que eles vão tocar. Nós aqui... Nós fizemos a opção de ele tocar três vezes durante o dia. Seis da manhã vai tocar uma batida suave para não acordar os vizinhos, o sino médio. Nós temos três sinos aqui. Doze horas vai trocar os três sinos e dezoito horas os três sinos. E também no início das missas, no final de semana. Sábado temos missa 18 e 30 portanto ele vai tocar às dezoito. Domingo, 8h30, temos missa, ele vai tocar às 8 da manhã. E, 10 e 30 temos missa, ele vai tocar às 10 da manhã. Então, vai ser horários específicos, assim, né? Que é possível programar isso no computador, que comanda o toque dos sinos. E os preparativos para a, a, a comemoração do Padroeiro São José? Bem, nós temos um trido preparatório, né? A programação religiosa. Então, quarta-feira nós temos uma missa, terço de São José e missa, às 19h30. Quinta-feira, às 19h30, o segundo dia do tríduo. E sexta-feira, às 19h30, o terceiro dia do tríduo. Então, é o tríduo preparatório para chegar o grande dia de São José, que temos uma programação toda especial também. Outras comemorações? No dia 19, o dia todo de celebração. Nós vamos ter um pedágio com bênção de veículos. Nós vamos ter é, bênção de veículos das 9 às 16 horas aqui no pátio da Igreja Matriz. Então você pode entrar com seu veículo, passar, vai haver uma tendinha ali com padres, diáconos, ministros, coroinhas. É, e você pode abençoar seu veículo das 9 às 16 horas. Até. E temos a tradicional feirinha de São José a partir das 11 da manhã. Então ainda não podemos fazer aquele almoço comunitário, aquele churrasco. Achamos prudente esse ano ainda não fazermos isso aqui na Matriz, aquela grande festa com a comunidade. Mas você pode vir na feirinha de São José e adquirir ali seu churrasco, seu espetinho, seu alusque, é e levar para sua casa para confraternizar com a família, e assim também está contribuindo para a continuidade das obras de revitalização aqui da Matriz. 19 horas, vamos ter a Missa Solene de São José, eu fiz uma alteração aqui na programação, sabe? Ia iniciar com a bênção dos sinos e em seguida a missa. Conversando com a equipe executiva, achamos melhor rezarmos a missa, e aí sairmos em procissão de dentro da igreja, virmos aqui para o lado de fora da igreja e fazermos a bênção dos sinos e a inauguração do solene dos sinos da nossa Matriz São José. Padre Antônio, muito obrigado. Eu é que agradeço né, e desde já convido a cada um de vocês que está nos acompanhando né? pelo Rio Mafra Mix a se fazerem presente. Passe aqui no dia 19... É, compre um espetinho, compre um pastel, confraternize com a gente, benza seu carro, à noite participe dessa cerimônia bonita da inauguração do nosso campanário. A ideia partiu de um ditado popular, quem ama cuida, não é Márcio? Como nós amamos a nossa igreja, nós estamos cuidando dela, deixando ela cada vez mais bonita, também para servir a toda a comunidade católica aqui de Mafra. Um, muito obrigado né, ao Rio Mafra Mix e a cada um dos seguidores que estão nos acompanhando. Agradecendo, portanto, a presença do Padre Antônio Jankoski Porte, ele é o parco da Matriz São José, com essas informações, portanto, principalmente para o dia 19, que comemora-se então o padroeiro São José. É no mais, é? sempre com informações pontuais a vocês que nos acompanham em nossas redes sociais.